Os vendedores sempre foram treinados para fazer perguntas. Perguntas para descobrir a dor do cliente, o que tira o sono do cliente, os problemas que ele tem, coisas desse tipo. Bom, só que essas perguntas, elas são erradas e não funcionam mais. Por que, que elas não funcionam? Construindo seu sucesso. Dicas Práticas com Márcio Miranda. Porque elas só falam de problemas e não focam no futuro, não exploram novas possibilidades. Você, quando usa esse tipo de pergunta, não está descobrindo pelo menos 50% das possibilidades de negócio que existem naquele cliente. Então vamos ver perguntas que falam de um outro cenário, que falam do futuro. Olha só, eu vou lhe dar três perguntas. A primeira delas... Chegue para o seu cliente e pergunte, para onde você quer ir? Qual será o seu objetivo daqui a seis meses, daqui a um ano, daqui a cinco anos? Assim você faz o cliente pensar no futuro que ele deseja para o negócio dele, para a carreira dele, para a vida dele. Mas seja o mais específico possível. Continue perguntando e ampliando tudo aquilo que o cliente respondeu. Faça o cliente sentir o que seria alcançar aquele objetivo. Discuta os detalhes, faça ele sentir aquele momento, o significado daquela conquista. Pergunte quanto tempo vai demorar até isso acontecer, de que maneira você como vendedor, como vendedora, deve investir bastante tempo nessa fase. Ela é muito importante. Daí vem a segunda pergunta. Pergunte a ele. Como é que está a situação atual? Como é que está a coisa agora? Bom, só depois de ter esgotado todas aquelas informações da pergunta anterior do futuro, pergunte como é que estão indo as coisas neste momento. Mais especificamente, vai, pergunte como elas estão diferentes do que elas deveriam estar no futuro. O que está impedindo essa caminhada, esta evolução mais rápida? para as metas futuras que ele traçou. O que, que ele gostaria que fosse diferente? Percebeu? Com essas duas respostas, você já estabeleceu o que separa a realidade de hoje do objetivo de amanhã. Aí, nós estamos identificando as aspirações e as aflições. E agora chega, então, a terceira pergunta. O que está lhe impedindo de tomar as decisões que vão lhe levar para o futuro que você planejou. Pronto, você já tem para onde o cliente quer ir, onde ele está agora e o que está impedindo da coisa acontecer. Se você consegue diagnosticar o problema de forma bem precisa, algo que nem o seu cliente consegue na maioria das vezes, todo mundo assume, que você já sabe as respostas. Ao fazer o diagnóstico bem correto da situação, você tem mais de 90% de chance de levar o pedido. Em sua próxima visita, não deixe de utilizar esse método de três perguntas, bem simples, e veja seus resultados dispararem imediatamente. No momento de economia difícil, vai prosperar somente quem estiver atualizado e for profissional mas profissional mesmo, de verdade. Isso vale para as empresas e para cada pessoa que trabalha na área comercial, como você. Um grande abraço e bons negócios!